falar um pouco sobre é, cinco sites que é, que disponibilizam mapas mapa base para garmin tanto para o aparelho né o receptor de satélite Garmin o, o navegador gps da garmin quanto o Basecamp ok então os amigos que sempre vão ah, ah, para os andes né argentina chile bolívia peru sempre me perguntam né aonde eles podem localizar mapas uh, dessas regiões desses países e aí como eu sempre acabo indicando falando sempre a mesma coisa esse assunto agora acabou virando o vídeo então uh, o primeiro local é o gps.com.ar ar de argentina ele é um fórum Sobre GPS, eh, dados eh, eh, de estradas, eh, regiões na Argentina, basicamente na Argentina, principalmente na Argentina, e eles publicam lá no gps.com.ar, no formato de fórum, eh, você consegue obter eh, muitas informações com os usuários sobre mapas, navegadores, locais, né, tipos de mapa, etc. Então, é, pelo menos mapas, é, é, mapa bases rodoviários, facilmente você vai encontrar aqui. O segundo local é o Projeto Mapiar também é, da Argentina, onde reúne é, mapas rodoviários, náuticos, né, é, urbanos, é, é, específicos às vezes de algumas cidades, às vezes do, do país inteiro, também junta bastante informações sobre aparelhos, sobre mapas, sobre navegadores, mapas roteados, não roteados, né? Também pode ser uma alternativa interessante, você também precisa se, é, fazer um cadastro no site para poder utilizar as informações algumas são pagas, outras não, mas é uma interessante fonte de pesquisa projeto o no peru no caso já do peru é, temos o, o perut.org que é um site que reúne muita informações muitas informações é, sobre o peru sobre mapas rodoviários mapas de trilha é, mapas topográficos mapas de curva de nível né? É, tanto é, genéricos quanto específicos, então você encontra aqui curva de nível de 100 metros, 20 metros né? é, sobre o Peru, sobre trilhas é, tanto para Mac quanto para Windows, quanto para o Garmin, quanto para o Map Source, quanto para o Open Source, é, para o né tanto para o Basecamp e Map Source. Uh, então para quem está indo para o peru é bem interessante acha bastante informações completas no peru rochable o site viajeirosmapas.com, ele reúne já informações sobre mapas rodoviários para garmin Basecamp, base camp uh, de toda a américa latina ali começando com peru até o chile né peru bolívia Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, então é uma fonte de informação bem interessante, dá para puxar, estudar e, e separar, é, é, fazer um planejamento em cima desses mapas, é bem interessante, e o meu preferido ainda continua sendo o alternativaslibres.org, que reúne mapas do mundo inteiro, da maioria dos países, pelo menos, inclu incluindo da América Latina de, de forma gratuita, né? e, e separada por tipos de arquivos, né? então, mapas topográficos, mapas do OpenStreetMap e mapas é, de contorno, né? mapas de curva de nível, então você encontra da Argentina, da Bolívia, né? do Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e esses mapas da OSM, da OpenStreetMap, junto com curva de nível, é, são oferecidos tanto para o aparelho Garmin quanto para o Base Camp. Então você consegue ter esses do, esse mesmo mapa em, em dois locais, planejar no Base Camp e exportar para o Garmin e depois executar a navegação no Garmin com exatamente o mesmo mapa que você usou para planejar. Então Tá aí a minha dica. Até a próxima.